Não quer cantar, não quer estudar. Não, papá. Tem que estudar, é o futuro da manhã, tá ouvindo? Tá bem, papá. Papá, eu te amo. Mamá, eu te amo. Mas agora me deixa só. dança, cantar, dança, cantar, cantar. Dança, filho, dança. Canta, filho, canta. Dança, filha, dança. Canta, filho, canta Dança, filha, dança